Leonício, Zona Norte, Rio de Janeiro Poetas favelados pra Rua V. A luz que me ilumina Pena derrama tinta Virei mais um rapaz com a munição de palavra Cada barroco no barro Sem barra, sem morador Criando em mente seca Flores na cor incolor Pelo vazio me vago No vácuo da minha dor Tempo passa, retaguarda quem tá pronto pra vencer? Terra firme, solitário, multidão, sobreviver. Diamante a literatura nos olhos de quem quer ver. Sentimento verdadeiro a gente sente, sabe que sente? Afeto entre eu e você, nesse presente. Se acostuma, como eu me acostumei a olhar a vida. O vento é fresco, o sol é quente, mas a alma é fria. Me sinto leve sobre o meu psicológico arte pela arte e poesia, sim senhor, degradê, nascer, trabalhar e morrer. Sou vida louca, pois o rap é minha alma, só vê. Criando asa para rastejar ao chão, muitos querem se perder, tente amar de coração. Então, vai perceber o choro lindo, a emoção, onde tudo que tem tudo, ainda sofre depressão.